Olha a atenção, 8 horas mais 29 minutos. Lembrando que o nosso SP no ar termina agora. Para você assistir as reportagens ou rever o nosso programa na íntegra, é só você acessar Play Plus. Acesse você também. Eu volto amanhã às 6 horas da manhã, mas continue aqui na Record TV, porque vem aí Fala Brasil. Forte abraço. Ó, até amanhã, hein? 6 da manhã. Marca aí. Tchau, gente. Candidatos à presidência apresentam propostas de governo durante debate na Record TV. Apoiadores de Bolsonaro fazem manifestações em todo o país. Criminosos armados com fuzis e até granada roubam um lanchonete e trocam tiros com a polícia no Rio de Janeiro. Equipes de resgate procuram sobreviventes de terremoto que já deixou quase mil mortos na Indonésia. Cientistas americanos e cientista americano e japonês conquistam o prêmio Nobel de Medicina com um estudos sobre tratamento de câncer. Palmeiras vence o Cruzeiro e é o novo líder do campeonato brasileiro. Essas e outras notícias agora no Fala Brasil. Olá, seja muito bem-vindo. Uma ótima semana para você. Um ótimo dia para você. Um policial e dois suspeitos ficaram feridos durante um assalto a uma rede de lanchonetes da madrugada de hoje no Rio de Janeiro. A quadrilha estava armada com fuzis e queria levar o cofre, mas foi surpreendida com a chegada da polícia.